intergaláctica. Uma variedade forte, uma variedade forte híbrida que mistura euforia e relaxamento. Intergaláctica vibe. Stairway to Heaven. Believe it or not, Gabe named that one. Oh, I believe it. Stairway to Heaven. Escultura 26, tá. Escultura Oi. Oi, zunado. That's a zemi. In the Dominican, they're said to house the spirits of gods. Mostly, I just like how it looks. It's really cool. Cactus? There's something you don't see in Portland. Vitrine. We really love Charlotte's style. C. Harmon, ok, Charlotte Harmon. Não sei se eu posso entrar ali. Camiseta. Sweet logo, Charlotte Né, esse logo é muito da hora, cara. Cachimbo d'água, que Cachimbo. Bass pipes are so cool. They're like works of art that can also get you high. Que isso, na voz dela. Declaração. I see why Gabe was so in love with her. Go? Of course, she's right. But I could really use that money. We can't give in, no matter how hard it is. I'm always here for you if you need Thanks. Back at you. É, mas é o que eu disse, tá ligado? Se o Ethan descobrir que ela conseguiu esse dinheiro Tipo, até pra ajudar ele Sim, eu até diria pra ela assinar pra ajudar ele Só que pensando bem Se o Ethan descobrir que ela ganhou esse dinheiro pra ajudar ele Desse jeito, ele não vai gostar nem um pouco, tá ligado? Ele vai acabar piorando o negócio Não vai ser bom, vai ser ruim De qualquer jeito Chat! <risos> ah não, mano There's nothing quite like a cup of weed on a cold day. Ai velho, esse jogo tem umas coisas aqui que não dá, mano Cinzel Charlotte's dedication to her art is so inspiring. Ah, tá, cinzel, OK, entendi que é o cinzel da coisa. Mural. And which part of the brain is responsible for the crazy glowy feelings? Ah, tá, entendi. Esses dispensários dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene out of business. E temos gomas de THC. Given the circumstances, I could definitely go for a few of these. Tristeza. Man. These things better do the trick. I'm averaging like three hours a night. Pro tip. Insomnia doesn't usually come from nowhere. E THC é muito melhor at treating quando você também está the o keeping you up? uma baleia. Desculpa, parece que uma baleia. Tá? Não, não é uh, Isso era Gabe. Gabe, Gomes de THC, capítulo 2. Ele sabia, é óbvio, olhando para o teto. Lembrando do reformatório. Lembrando da mamãe, de mim, da gente, do papai. Acho que ele nem sabia o que ia fazer se encontrasse o papai. Só a caçada já se justificava por si só. Dava uma ideia de propósito. Uma distração de compreensão torturante e vazia de que ele não sabia existir no mundo do mesmo jeito que as outras pessoas. Acho que essa foi a primeira vez que ele teve uma conversa de verdade com a Charlotte. Acho que ele guardou esse momento na memória durante muito tempo. Ela olhava para ele com uma expressão de preocupação genuína, tentando identificar o que estava quebrado e se tinha conserto. Foi aí que ele se deu conta de que talvez tivesse conserto, que talvez um dia ele pudesse ser como ela, como Jed, como todas as pessoas na cidade que confiam umas nas outras e se dão força. Ele queria isso e se sentia muito envergonhado por querer isso. Eu só quero pegar ele pelos ombros e sacudir, tipo, é claro que você pode ter isso, Bobão. Você é Gabe Chan. Essa cidade tava te esperando. Ela precisa de você. Mas aí eu lembro que isso não importa. Ele se foi. Ai, velho. Nossa, todas... Os... Mano, todas as lembranças desse desse capítulo estão me dando um arrepio depois que eu termino de ler, cara. Eu não tô nem zoando. É literalmente um arrepio mano Aqui não dá de ver na câmera, mas... É real. Tá, tem que ir lá pra... Loja de discos, fala com a Steph e Depois eu vou na floricultura Eu vou ter que ver o shop de Mac. Calma aí, eu vi a da Ela passou nesses caras aqui. Vamos ver se a se a coisa deles mudou. E depois eu vou tentar dar uma olhadinha para onde ela foi para ver se eu pego ela. Ó, o minerador. Agora ele está aí com medo. Ele não está mais com raiva. Coffee na manhã? Tocou Fuck now I'm on Diane's shit list. Thanks, Diane. Eee Diane, cadê a Diane? Eu vi ela vindo pra cá. Pior que a Diane pode estar tá só seguindo ordens também, né? Pode ser que ela não realmente não queira fazer isso. Mas. Deixa eu ver cadê a Diane, velho. Eu vi ela vindo pra cá, doido. Será que ela foi falar com o minerador novato também? Tá, calma aí. Ah, não dá pra chegar na Dayane, velho. Eu não sei onde é que ela tá. Eu não... Eu tô... Eu tô clicando pra corretar, mas ela não... Esse é mais rápido. Eu quero ver se o minerador não volta ali... De... Não, ele tá no telefone ainda, hein. Não sei o que ela falou com ele. Caraca, mas que... telefonada teu é longo, hein. Mas eu quero ver se eu achar Dayane por aqui, velho. Acho que não. Acho que não tem como achar ela, né. Eu quero ver se ela foi lá com o Ita Por algum motivo Não, não foi Tá, então esquece, não né, tem é como achar ela Mas ok, ela foi lá Falar para os mineradores não falarem Do, do incidente Tá, a a loja de discos é do outro lado da rua. A loja de discos é pra cá. E a floricultura é lá no final. Então tá tudo certo. Aqui, Rocky Mountain Record Traders Steph asked me to pop by the record store if I had time. Lojas discos entrar Corrigando Jogo A rádio tá funcionando Tristez ali Ué Ué Mano, ó, só aviso pra vocês o que aconteceu Primeiramente Eu acabei de perceber que eu esqueci de mutar o microfone, tá? Então, vocês devem ter visto esses vídeos aí com o microfone do Play Então foi mal, foi mal Realmente foi uma coisa que eu não tinha percebido Que aqui não estava mutado, ok? Eu tenho que mutar pra funcionar E o jogo acabou de cair Deu erro no jogo Então, agora eu vou mutar o microfone Então os vídeos a partir desse, desse aqui vão estar com o microfone mutado e eu vou ver o que aconteceu com o jogo porque a última gravação não salvou. Realmente foi mal, galera. Eu não... Eu não percebi que não estava assim o controle, tá? É que geralmente eu já deixo ele assim. Hoje eu não coloquei. Eu simplesmente esqueci. Tá, voltei a gravar. Deixa eu pular. continuar, tô com medo de onde é que vai continuar, cara. porque travou tudo. Já tá gravando? Já tá gravando. Ah tá, continua daqui. Steph asked me to by. Ok, então galera, novamente foi mal, eu estava gravando com o microfone do, do play, ok? Então ficou sobressaindo o áudio. Realmente. Mouse aí eu esqueci, tá? Uh, mas a partir de agora eu vou gravar sim e eu vou tentar ter mais cuidado com isso, tá bom? Foi mal mesmo. Uh, mas tá aí, ok? Bom, eu vou. É isso aí, deu uma... o jogo deu uma estourada aqui, mas agora eu voltei. Deu. Ok, voltando. Agora com o áudio certo, né? Porque. Nossa. nossa deve ter ficado tão ruim esse vídeo, cara. Ah, que merda, mano. Tá, vamos lá. A privada de minhas colocar linhas de sua família. Você não diz. já tinha Isso eu já tinha fale né? ah, os vereadores. Diga aí. eles. Tá, não. Esse aqui eu já vi. Isso aqui. Aviso de votação de conselho de da... já vi. Violões. Gabe esperava que eu voltei a jogar. Talvez eu irei. Olha Valquíria. Oi, Valquíria! Val, eu só quero ser amizadeira. Quanto é te avisos? Chrissy parece amante. Definitivamente seria errado aclarar alguém que se perdeu, certo? Festival de Verão, Pedra Vermelha. Ramírez, remoção de guaxinins. Esses bichinhos mas, mascarados levantaram o acampamento na sua casa? Ligue para, os, para o, os Ramires, a gente resolve. Cachorro encontrado, Golden Retriever. A coleira diz, Chrissy, não, não entende que não tem tamanho pra ficar no colo. Ligue antes que minha família se apegue. 303-555-0108. Venda de garagem, puta merda, 99,99, 79,99, 99, 99, ok. Placa Ah, uh, volta em 5 ou 10, talvez 15 Caderno tá de Parece like que Steph pode em um novo projeto Gibi Another issue do Legendary Monster Hunter Thaynor Oh, ok, tem mais coisa Thaynor Hora de fazer uma visita a um velho amigo Cré. Ou devo dizer, um velho inimigo Oh, parece um orc é uh, um Troll Você não, pre não pertence a esse lugar, caçador de monstros Eu não vou embora até conseguir respostas Você não vai embora e ponto Temos luta? Não! Cadê a espada celeste? Tá bom, eu digo A espada foi vista pela última vez na cidade de Carneries Carneries mas o lugar está infestado de lobaranhas <risos> Lobaranhas Todos que decidem ir atrás dessa espada Acabam perdendo algo que consideram importante Mas o meu destino é salvar o reino com a espada celeste Que bom que você está sozinho Aue. Ah, não, parecia uma mulher na verdade Ok, tá, eu fiz voz de homem pra, pra mim também eu não sei se você vai fazer mais então, de mim, então a gente. Que bom que você está sozinho. Meus <risos> RPG é assim, doido, passou sozinho. Still going. Tá. Nossa, velho. Ma... Nossa, foi mal mesmo pelo microfone, galera. Nossa, eu não consigo parar de pensar que eu estraguei esses momentos de gameplay por causa disso, cara. Maybe I'll get to hear her play sometime. Ah, vai. Vai ter um festival, tenho certeza que vocês vão tocar junto no festival, cara? Nossa, mas tenho certeza absoluta. Cara de moletom. The breakup section, huh? Rough, How could Chrissy leave me after everything we've been through together? Chrissy. wait. Isn't that the name of the found dog? O Hey, you posted about a lost dog, right? I think they have her over at Todd's Hardware. You serious? Thank you so much. I'll call them right now. A ver, Chris. Hi, I'm not. Chrissy's gonna make it back home. I'm glad I could help. Dora, Is she okay? Oh Ninth Warden's cool, but not as cool as Thanor. <laughs> nice. Oh, awesome! Yes! Thank you so much. Can I pick her up today? No tirou Take your time. larp doido. Monstruário. I hope we all get tá legal, tá I believe he Fuck. São muito furto. Só tipo, pouquinhas páginas. Eu tava querendo escrever um mangá, mas eu não sei desenhar, então eu tô escrevendo um livro disse said she Haven's favorite and only choice for modern rock. I'm glad Gabe convinced her to stay. Exatamente. Bater. Ah, Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but Have you talked to Ethan at all? Talked is maybe too strong a word. I tried. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a lark? É isso aí, doido. Isso ajuda pra caramba. O que we're gonna take him to? Yeah, but designed just for him, and Thaneor. love that. Yeah? I'm glad you think so. I need your help though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, What do you think? Who would the famous monster slayer e... have the most fun defeating? Kratos, Lord of the Underworld, ou oh, Stormreaver, the undead? Hum. mano, ah, velho, poder de Raio não tem como, cara. Eu sou, nossa, mano. Tudo que envolve Raio, eu o poder de raio, eu sou muito louco, cara. Eu acho que o oh, pior que Crazius é Stormreather. Tipo, The Wanderer, Lord of the Underworld. Acho que o Crazius seria muito mais impactante. E não, mas o Stormreather é muito mais da hora. Vamos de Stormreather. Stormreather um looks like a worthy opponent. He gets my vote. All right, then. Oh, I tenho get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Bora lá. Eu posso jogar também, Steff. Seria legal. Eu já joguei RPG hey, do the the no Tap single, We've got a sweet block of indie rock coming down the pike, but first, a few announcements. Ah, certo, eu fato lá. Spring Festival is just around the corner. Sponsored by Typhon Mining Company. Admission is free this year, so bring your friends, bring your family. Hell, bring your ex. I'm sure it'll be different this time. Okay. Hum, eu já joguei RPG do Life is Strange com a Chloe em Before the Storm. Será que aqui vai dar para fazer isso também? Para anotações. Oh. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. She wants me to play a bard. BARDO! Nossa, meu primeiro personagem, o melhor personagem que eu já criei foi um bardo, mano. ainda isso vai ser ressurgido nesse exato momento. Meu elfo escuro Kotoko. Bora lá. Alex, preencha a ficha do seu personagem, a barda. Nome em branco, raça é um OK? Classe barda. Habilidades, Campo de Distorção ou Serenata de Cura tá Nível 1, Posto de Vida 10 Como você conheceu o Thaynor? Tá. Como é can... que faço preencher? Let's start with my name. nome Alegra, Alexandra, Alwyn Alwyn Alwyn tava no gibi dele About a throwback to Ethan's old buddy. Exato. Ability time. Distortion field sounds fun, but healing serenade could really come in handy. É exatamente. Campo de distorção, serenata de cura. Cara, campo de distorção é muito da hora, mas o Bar, mas o Thainor, ele parece ser meio que um bárbaro, então ele vai para frente. Eu iria ajudar muito mais o Thaneor com uma serenata de cura do que com campo de distorção. Então vamos de serenata de cura. Healing ah, serenade it is. How did I meet Thanor? é um bardo, né? História engraçada. A wolf and an ogre walk into a bar. Uh -huh. Oh God. This LARP thing just might work. engraçada porque é um bardo, né? Os bardos tem que ter aqueles que que de humor. Beleza, é isso, então falta a floricultura, é isso, né? Exatamente, investigar a floricultura. Esse aqui é o vídeo de quarta, será, velho? Nossa, velho, tô muito... Tô muito coisa porque eu esqueci de, de botar o microfone, cara. Nossa, acho que ficou dois dias ou três com o microfone assim, mano. Que bosta. Still need to check the... Opa! Oh. hum, no que será que a Steph está trabalhando? Parece bem legal. Eu devia falar com ela no privado para entender melhor e ver se posso ajudar. Stormreather The Undead. Isso por acaso não tem a ver com a sua publicação, tem? Poxa, se ao menos houvesse uma maneira de descobrir, tá bem, vou entrar na sua onda. Seja lá o que for, parece que vai ser chocante. <risos> Você chiu! Ah, muito bom, mano. SMS. Uh, acho que o Ethan vai amar. Ah, eu espero, cara. Assim, eu acho que o Carvas ia ser muito uh, uma coisa muito épica, assim. E eu acho que ele combinaria bastante com o Feyner. Mas eu acho que sair um pouco da, do roteiro, sair um pouco do costume, tipo, ah, isso aqui combinaria com ele, então vamos usar isso aqui. Sair um pouco disso eu acho que é muito mais surpreendente do que continuar nessa linha, tá ligado? Então pegar uma coisa que, uh, tipo... Digamos que, entre os dois, o... se tivesse essas duas opções, provavelmente todo mundo iria dizer que o Lord of the Wonderworld era o mais provável acontecer. Mas se tu pega o outro, é um negócio mais... Plot twist, tá ligado? Então, acho que sair um pouco dos padrões é um jeito de fazer uma história ser surpreendente. Então, acho que é por isso que eu li o Storm Reaver. E é claro, porque eu adoro personagens que tem poder de raio, então... Né? Mas não foi só por isso não. Isso, foi, isso ajudou, admito que isso ajudou, mas não, não foi só por isso não, foi por, por causa que eu acho que seria mais interessante entrar na floricultura, bora lá. greeting cards Opa Vem aqui procurando o Mac Eleanor? Um. Oh. <risos> Sorry. <laughs> no need to apologize. How are you, dear? Oh. I'm um um... Still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Uh, is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. <laughs> Got it. <laughs> Thanks não faça isso aita está com medo hum she looks terrified I can't leave her like this Escaping void inside, we offer you our condolences in the form of this mass produced card. Com empatia. nome descolado. That guy is still bad to the gnome. <laughs> What's that? Oh, nothing. Just something funny Gabe said. That boy his jokes. <laughs> dog. I should get an emotional support dog. But like for other people. Sementes. <laughs> Great things have small beginnings or something. Camiseta. Ou oh, raiva. What he you want? You want to make fun of me too like those other jock assholes? What? No. You made us a killer robot in fucking contest. That's First of all, we got third place and anyway, he's not a robot. Technically, he's Oh, god. way to take the bait, right? <laughs> ah, Riley era bem, é bem então. Isso foi do Mac, não foi da Riley, camiseta. Riley, camiseta, capítulo 2 É muito bizarro como os jovens escolhem seus bodes expiatórios Não importa se você é bonita, inteligente ou parecida com a galera popular Basta uma coisa Uma camiseta idiota usada no dia errado uh, Um momento de entusiasmo espontâneo Quando o sarcasmo está na moda Um tropeço Um acontecimento absolutamente inocente Que alguma merdinha gruda na sua testa E sua identidade inteira se transforma nessa coisa Pobre Riley. Esses moleques foram tão babacas que, ele, que ela pensou em desistir. Abandonar a competição, a engenharia, tudo. Não valia a pena. Mas aí, e eu ainda não consigo entender muito bem isso, o Mac apareceu. Tratando ela com respeito, carinho e sinceridade. Mac Loudon, que foi su suspenso uma vez por cuspir tabaco no chão do refeitório. Tipo, sério Mac? Qual é, cara? Esse mesmo, MacLeodon, reconheceu que a Riley era extraordinária e moveu mundos e fundos para fazer com que ela se sentisse assim. Mas ainda assim, cara, esse lance de mascar tabaco. É, Tá bom, né? E eu uns... Oh, Deus. Eles estão <risos> Tá. Tinha uh... mais alguma coisa pra cá? Posso vir pra cá? Capacho. <risos> Depois eu vou nela. Ela é o objetivo principal. Poster. Eu tenho definitivamente vivido em lugares ugliers. Olha só que da hora, velho. Foto. Ok. Riley é oficialmente uma badass. Que da hora, mano. Jam de tecnologia do colégio de no... do norte, 2017. Do Gabe never did teach me how to ride a bike. Passeio pela cura. Break and rage. Eu te Juro. Juntos podemos acabar com o mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer. Everyone wants an orchid until they realize how much work it takes to keep them alive. crianças like foster kids. Pode família. Eles que eles têm uma muito uh, não teria conseguido ser você, vovó Riley. Right. Employers only. Eita, eu não sou um employer. Tá, vamos ver opa, foto. Vamos ver qual é que é o do medo dela. Bom direito. Bora lá. Ué, cadê okay. plantão ela? Time to figure out why she's afraid. How does she hide all of this? My are memories fading. Are fading. i feel, I feel, feel broken. broken eita tá com um Alzheimer doido if they know if they about, know my, about condition, my condition they'll make me close this place me close. Time, but everything is becoming so out of order. If Riley finds out, she can't find out. Not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? Forget what you were working on. I like some fool forgot it. You could say I'm having a bit of a senior moment. <laughs> well, maybe I can help. from Tara Riley pensar melhor fazer outra coisa. Fazer seus Seems like you have a lot going on today. I could help you retrace your steps. Oh, uh, I don't want keep you. <laughs> hey. I I wanna help. Você controlar bem, o medo, né, cara. Okay. What would Eleanor have done first? Com certeza entrar na loja. Clapa. <risos> desculpa, desculpa. Ele clapa. You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in. And then I open my mail. Okay. Something massive distracted me. O telefone. Better. We can do this. Tá, telefone tocando. Foi isso aqui que a phone call have distracted you? Yes. I got a call first thing in the morning. But I can't think who it was. Era Riley? Maybe we can find something to remind you. Pela voz que eu escutei quando o telefone era Riley. Oh. Riley. Could it have been Riley who called? I, I think that's right. She called to tell me about a new order. De was the order for? Ah, tem o lírio que a gente viu na vitrine. É, eu achei estranho que ele tinha uma etiquetinha nele também. Deixa eu dar uma olhadinha. As outras flores, se não me engano, não tem etiquetinha, por isso que eu percebi. Ó, ah, não tem. Mas esse, esse Lizior aqui tem. Rush Order. This must be o Riley came in for. Exatamente. Pedido do gente pago com cheque. I think that order might have been for these lilies. Lilies? Of course. Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. Rita, quem fez o pedido? Mas só falta, mas só falta... é só falta a caixa registradora das coisas que eu li. Então não é a única coisa que pode ser. Está escrito. Chicala. Caixai Registadora. The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. It should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. Jedediah. A Jed. Sr. Jediah Lucan. No R.D. 1940 Haven Springs, Colorado 86, 81623 Data 1 de 5 de 2019 Pago a Floricultura Litha 89 hum. dólares Caraca! 89 dólares e 0 centavos Banco Pettinjall uh, 28th Ave 468 Idaho Str Springs, Colorado 80452. Nota Arranjo de flores e suporte Jed Lugan Looks like the lilies are for Jed. That's right. Riley dropped off an order for Jed. I knew you'd figure it out. I couldn't have done it without you. Seriously, Alex, you're a godsend.